Beleza, galera. Canal X Game Go no ar. Meu nome é Carlos Sato e vamos aí sobre o oferecimento de loja a todas as datas do Parque do Pedro Shopping na Cidade de Campinas. Beleza galera, hoje a gente vai falar sobre Antei, o jogo que será lançado da Bill Way a partir do dia 22 de fevereiro Nas plataformas aí, múltiplas plataformas né Mas a galera já jogou uma demo aí, já reparou né ah, Que o jogo roda 60 FPS no sistema do PC né E no Xbox One X e nem no PS4 Pro ele roda em 60 FPS Apenas rodando em 30 FPS né Argumentado aí, a Bill Eady resolveu aí, informar, né, que ela tava querendo muito fazer o jogo em 60 FPS, mas não conseguiu a tempo, então provavelmente a empresa vai fazer alguma mudança aí, ó, alguma atualização, né, que vai liberar o 60 FPS posteriormente. Então, de início, a empresa vai lançar em 30 FPS mesmo o jogo, né, ahn... Uh... E, o jogo, inclusive, ficou bem bacana, né? Mas a meta deles é rolar em 60 FPS, segundo eles disseram aí o site da Eurogamer. O link vai estar tá na descrição. Um abraço, curta aí o canal e também aí é, siga nós no Twitter aí, vai estar tá na descrição aí abaixo. Um abraço, até mais. E é isso aí, canal X Game Go, com muito mais informação.